Vai ser os anos 60. Imaginem a primeira Isso? abertura. Os anos 60 eram loucos. Imaginem a primeira abertura, a primeira noite nas pai. <risos> Toda a gente a querer dançar e a se tocar e, e a brincar. É, graças a Deus. Já vi as saudades. Mas será que isso vai, vai, vai acontecer nas próximas <risos> anos? que sim. Oxalá que sim! Eu não estou. Não, se calhar eu só quero. É saber... desta imagem que o Hugo está é. a é. já, já, já, já está aqui integrado. Não. Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos ao trigésimo episódio. É verdade, 30 episódios. Não poderia estar mais orgulhoso. Aliás, nós não poderíamos estar mais orgulhosos deste nosso projeto que tanto a carinha e dá voz à cultura madeirense e à cultura que passa pela Ilha da Madeira. E se vocês também estão orgulhosos como nós e gostam daquilo que fazemos, quero já começar o episódio a dizer que nós temos um Patreon. O Patreon é uma plataforma de apoio na qual vocês podem nos apoiar monetariamente para que isto seja seja seja sustentável também e que nós consigamos fazer isto durante muito tempo Portanto, mais informações, patreon.com barra relampada, quanto mais apoiarem, mais conteúdos exclusivos têm acesso. Não se esqueçam também de subscrever ao canal, que é muito importante. Nós notamos que existem muitos de vocês que veem os episódios e não estão subscritos ao canal. Portanto, carreguem no sininho para ativarem todas as notificações e acompanharem de forma mais prática, não é? Também quero agradecer aos nossos apoios desta temporada, a Wish Wishwap Consulting, Red Bull, a Tulipa que nos proporcionou estas flores magníficas. Estamos aqui agora rodeados de primavera, não é? Está quase, quase aí, mesmo ao virar da esquina. Também agradecer ao Diário de Notícias, à Antena 3 Madeira e à Barreirinha Barca mas... Estou aqui a, a, a me estender demasiado. Vamos apresentar os meus convidados, maravilhosos convidados. Uh, estilistas, fashion designers, Patrícia Pinto e Hugo Santos. Yeah, uh, Façam faça um barulho. barulho. Faça um barulho! Muito obrigado por terem aceito estar aqui comigo e, e aceitarem uh, termos esta conversa. Obrigada a nós. Obrigado. Sempre por ter alguém que nos dê voz. <risos> Exatamente. É um prazer, Espero que é um nós uh, façamos esse trabalho bem feito uh, e que este todo cenário acolhedor uh, proporcione uma boa conversa para todos nós. Mas antes de mais, uh, antes de arrancar aqui com esta primeira pergunta, quero dar um brinde, fazer um brinde, a nós, à cultura, ao que vocês fazem também, à moda, à madeira, à tradição, aqui com a Red Bull. Portanto, tchim tchim, a chin -chin. nós. Chin -chin. Chin -chin. Red Bull, odiosa! Red Bull, a... É pá, é preciso ter cuidado, senão a gente bate com a cabeça, no não tem. Sim, não convém. Não convém. Isto com asas ou outra coisa. A minha primeira pergunta é: qual a maior facilidade e a maior dificuldade. Para os estilistas madeirenses. Quem é que quer começar? Não sei, Pode, posso começar. A minha maior facilidade e a maior uh, dificuldade. Dificuldade, como estilista a trabalhar na, na madeira. Uh, a minha maior dificuldade, uh, eu posso dizer que comecei na minha área ligada aos bordados e todas essas coisas, e fiz moda, exatamente por ver uma certa dificuldade no mundo, embora o mundo está a abrir muito, que era, eu vou fazer moda no meio pequeno, então arranjei este lado dos bordados e da moda e da, da, minha, da, da tradição. Para quê? Porque para mim era uma dificuldade competir com o um mundo gigante lá fora, de produção, de preços mais acessíveis. De, então essa é uma é uma forma de dificuldade o lado criativo eu não me acho que é o lado um, um lado mais fácil porque é o nosso lado está a perceber hum. eu acho que há facilidade agora no, nesse lado que eu via difícil de atingir embora no mundo moderno já já estamos através da internet e todas essas coisas e todos estes movimentos de, de criação é mais fácil, mas isso sempre foi o, o lado. E depois o lado monetário, o investimento, ainda hoje em dia atingir quem nos produz coisas, quem, ainda sinto assim, toda essa dificuldade. O lado criativo, não. Acho que é um lado fácil. Ou nós estamos. Ou, vive, ou vivenciamos isto, uhum. ou assumos, gostamos disto, ou, ou, ou não estamos. Está por compreender. Sim, sim, não portanto. Sei estás a dizer que a madeira é um, um sítio inspirador para o teu trabalho sim penso e e que... essa é a maior facilidade sim, eu acho que se, eu acho sim eu acho que isso eu não sinto facilidade se eu tiver parceria companhia se eu tiver atento e penso que nós na madeira podemos descobrir qualquer coisa eu, eu acredito quem está a trabalhar e a desenhar, e a investigar, e a propor, e a sentir as coisas, portanto, e quem tiver sempre a dar uns riscos e a tentar evoluir, vai acabar por encontrar formas parecidas a quem está na, nos Estados Unidos e noutra parte do mundo. Portanto, o processo é o mesmo. Eu acho que o processo é o mesmo. Nós temos de é que estar no mesmo grau de evolução, de conhecimento. Do conhecimento. Eu acho que tendo o mesmo grau de conhecimento, nós. E não sei, Patrícia, se tu às vezes assim, abriste uma página com Olha, olha o que eles lançaram. Eu já fiz isto. Já e te digo... aconteceu, Patrícia? <risos> não é? Já, já. Eu já fiz isto. Então porquê? Alguém do outro lado do mundo esteve a riscar muitas vezes e fui puxando para cá e fui riscando ao contrário e fui virando e descobriu. E então, é por isso que eu digo. Com o mesmo grau de conhecimento vamos chegar lá. Portanto, eu às vezes acho que a criatividade não é... Porque isso tem que ser uma coisa espontânea. Tem coisa. Agora, o lado de atingir outras metas poderá ser mais difícil. Exato, Portanto, está a perceber? Exato. Patrícia, o que é que tu achas desta questão? Eu Qual é a tua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é criar. A minha maior dificuldade é criar. isto porque? Oh, oh, porque okay. porque... <risos> criar é... é... É quase... É, é muito instintivo, é um processo muito individual e muito... É inato e não sei viver sem, sem criar, é como respirar. E, e, e a dificuldade no criar também tem a ver com superar e também às vezes pôr em prática as ideias e a criatividade dentro de algumas limitações que até eu próprio às vezes estabeleço a mim própria sim, sim, sim. portanto tem a ver com isso mas sobretudo acho que põe as duas, equipar as duas na maior facilidade e maior dificuldade Muito bem, muito bem Patrícia, tu estudaste na, no IAD Creative University hum. Hum, onde é que fica o IAD? É no continente? portanto o IAD fica em Lisboa, na Alçura ficava um no bairro uhum. Alto, depois uhum. passou para o edifício do Tava era um edifício dos cruz que fica ali em Santo San, Santos sim uhum. uh, mas já foi o meu último ano, tive lá, foram quatro anos aliás, três anos e um semestre o curso, uhum. e era o curso de comunicação e design de moda okay. faz diferença uh, a parte da comunicação, porque nós estamos sempre a comunicar com a forma de nos vestirmos com a forma que, que, com os nossos óculos, com a nossa postura e, e a roupa é uma forma de expressão e de comunicação portanto, eu costumo sempre dizer que o meu curso feito de comunicação e design de moda. Então os os teus colegas eram, estavam todos uh, coloridos e, e, e todos estilosos, portanto. <risos> com a sua personalidade com a própria, sim, são pessoas muito. Uh, é isso, com a sua identidade. Uh, acho que todos os criativos são, de certa forma, não é? Uh, as pessoas que criam têm sempre necessidade de se expressar e de ter algum uhum. elemento que as identifique como pessoa. Claro. E, e, e porquê a Madeira? Uh, querias sempre voltar? Era o teu objetivo, quando foste estudar para lá, voltar <risos> se, sempre voltar às raízes, uh, onde nasceste? Sim. Porquê a decisão? Eu queria voltar à ilha, mas não na altura que voltei. Eu voltei porque, depois entretanto, eu fui bem cedo e o meu filho estava lá no, no terceiro ano da faculdade e andava com ele lá para cá. E, entretanto, surgiu uma hipótese na altura era o pai dos meus filhos vir para, para cá trabalhar e eu acompanhei-o. Eu vim um pouco contrariada, porque não estava ainda na altura, queria fazer outras experiências por lá, uhum. mas depois de cá estar durante um ano, assim um pouco resistente, assim... Acabei por ficar e assentar, e comecei a olhar para todo este, este meio que me rodeava, pelas pessoas, observar muitas pessoas na rua, nos, nos meios rurais, nas paragens dos autocarros. Eu sempre gostei muito de observar e imaginar a história de vida das pessoas, aquilo que as, que as motivava, o que faziam, e isso acabou por ser a minha inspiração. Um, Grandes, e as técnicas manuais que já eram técnicas que faziam parte da minha sim. vida. Sim, não, sim, não, sim, das, sim. Através das minhas avós, das, das, das, das, daquilo que me tinha Tinha as sido, avós bordadeiras. Tinha, tinha uma ah, avó que ah, bordava, ok. tinha, tinha uh, a parte das manualidades, hoje de selagem, uh, bordado de madeira, tudo isso faz parte da minha infância. E acho que foi, é, é quase uh, é, é inquestionável trazer isso numa área criativa, então trazer essa, essas lembranças, essas memórias. E eu funciono muito com as minhas memórias. E muito bem, e muito achei bem. que seria bom trazê-las. Eu, eu vi uma, uma, uma frase no teu, nas tuas redes sociais que é uh, ser estilista é ser mestre na arte de observar. Uhum. Concordas, Hugo? Sim, sim, sim. Eu estava a concordar perfeitamente porque eu sempre achei, às vezes quando uh, uh, tentam-me perguntar se eu tenho muitos métodos da criatividade e, e, e eu acho que é realmente observação. Uma das coisas, observar, sentir as pessoas. Eu acho que isso produz muita criatividade. Portanto, eu às vezes, eu, desde aquela história do mendigo, desde observar, okay. eu acho que a moda moderna tem muito a ver. E eu lembro de ver as Com outros assim. olhos, portanto. Quando vi este mundo mais moderno, nos... Rapaziada, meio diga, o chapéu disse: aquilo que giro, aquilo, o casaco, o, a sobreposição das peças, as coisas em cima. Eu, eu, eu acho que a observação é, também os trajetos para, o trabalho, para mim, isso, para é. mim é o mais importante, porque eu penso que a Patrícia tem aqui um sentimento parecido comigo. Eu, eu não ando à procura de copiar, eu ando à procura de observar. E, e, e ver -se com, o que é que eu consigo descobrir dele e criar qualquer coisa. Às vezes há pessoas assim, Hugo. Tu és muito aberto e dizes tudo dos teus projetos. <risos> Vão -te copiar? E digo, Vão, olha o chão. Se copiarem, é, é bom, bom sinal, não é? E eu, como tenho a capacidade também de transformar, eu vou olhar para o que me copiar. Se for mesmo bom, e vou dizer, é na pá, ele fez tão melhor que eu. Espera, espera. E já vou sonhar a tentar transformar. Portanto, a gente vai ser um ciclo vicioso que a criatividade vai ajudar vai a todos. Vai sobrar para todos. Eu acho que é difícil, acho que é difícil copiar. quando As pessoas Exatamente. são tão... São tão... É. Autênticas, que a cópia acaba por ser uma cópia, portanto, como o próprio Exatamente. nome diz, criação. No é, é ver, que observar, observar e conseguir transformar. Diz assim, é uma bonita ideia, ah, mas assim, é mais interessante isto, isto, isto, ir trocando, ir acrescentando algo. Isso, sim. Eu também acho que a, a grande. É o sonho, para mim, o sonhar é fabuloso. E as pessoas, as pessoas, o ser humano, uh, o tocar, o brincar, o seduzir... O falar, é, o também, ser, é, o, desate, sim, sim, sim, o trocar impressões... E eu tenho tido algum isolamento tem no trabalho isto e aquilo, mas realmente o que eu gosto mesmo, eu acho que é estar com pessoas. é Observar, brincar... Uh, é, en deseja. é engraçado que a parte da observação está muito presente em todos os artistas de todas as áreas. Uh, todas as áreas, não digo, na música é mais ouvir e escutar em vez de observar apesar de que também tem alguma influência nós tivemos aqui a Sara Santos que é uma artista plástica uhum. que ela dizia que uh, o que ela gostava de fazer mais era dar passeios aos domingos, quando o Funchal por exemplo, estava mais, uh, mais uh, vazio e observar os recantos da cidade portanto, uh, é esse trabalho de observação que vocês também fazem quando vão, lá está, como a Patrícia disse do trabalho à casa, da casa ao trabalho mas também é preciso de cuidado senão a gente Pensam que a gente está a dar a olhado nas pessoas, não é? Portanto, é preciso saber observar existe, também, existe, não é? Exatamente. Senão a gente fica uns um... <risos> creepy, Olha, olhado positivo, olhado positivo, olhado positivo, é. do bom, olhado, olhado bom. Já me perguntaram porquê que estás a olhar para mim? E uma vez perguntaram porquê que estás a olhar para mim? Eu disse, e eu disse: Espera-te, que eu tenho que mesmo me lixar. Porque és bonito. Ah, pronto. Ele, Mas tu assim. É, é, acho na diz, que é, não, são... Quer dizer que és é, é homem não te posso dizer que és bonito, é, por amor de Deus. E ele disse: Oh, obrigado, obrigado. Ah, pronto, ok. Dizem que... Diz que o olhado negativo é o olhado não. roxo, não é? Exato. O olhado positivo é o quê? O rosa vermelho, como é que é? Não é o olhado, curto, não sei. Como é? é não sei. É o, Portanto, o, olhado, o, olhado é o olhado roxo é o olhado negativo. O olhado positivo tem que cor. É. É, o é um misto, é arco-íris. Arco é arco <risos> Todas as cores são aí. Acho que no fundo são todos os sentidos. Nós estamos a falar do, do, da audição, mas acho que, e por exemplo, começo o meu processo criativo, tenho que pôr logo, logo quando acordo a música, faz parte do, do meu corredor e há alguma coisa que eu okay. faço também de me deitear. Portanto, eu acho que os sentidos, os uhum. nossos sentidos são, de certa forma, mais apurados. Uhum. E, ou, ou, e treinar isto, quanto mais estimulamos, mais uh, recebemos e mais desenvolvemos. Portanto, eu acho que também tem um pouco a ver com com os sentidos, não é só observar como o sentir, o cheirar hum. ou sentir o vento no rosto coisas pequeninas, Exato. podem parecer assim, um pouco românticas, mas que na realidade fazem toda a diferença neste, no nosso eu universo, as sensações as sensações. as sensações, tens aquela playlist matinal ou que tens tenho um estilo, tenho o Spotify estilo. Premium o Spotify que os meus premium. filhos ofereceram-me, que eu queria calar o senhor que interrompei a minha <risos> e então eles fizeram, <risos> ah, é. juntaram-se é um os um três, um três e fizeram-me a... então consigo, depois tenho as descobertas e depois o me de sons, gosto muito dos sons e de músicas dinamarquesas. Chuva ou nem por isso. Há muitas pessoas que trabalham melhor ouvindo chuva. Chuva, não tenho, ou, não barulhos um de café específico. ou não tens nenhum não, um som não, específico? Não, gosto de, gosto de ir ouvindo e de ir de descobrindo também aquilo que gosto. Não tenho assim nada fixo, gosto de ir descobrindo percebendo Boa. o que é que eu... eu Quando trabalhas também ouves muita música? Não, ou, eu, não, ou eu por acaso nem por isso. não ouço muita música. Eu gosto de música, num ambiente de música e até gosto de música mas eu não sou muito de ter a música muito presente ok às vezes é o silêncio e é como é, uma espécie de meditação quase às vezes é o silêncio é organizar ou estar a pensar o, o coisa e e, e teve sempre a ver com o sonho com esta com a observação com as coisas sabe ah, sempre nessa depois trocas coisas porque eu tenho muita mania e penso que a patrícia Gosta muito de criar já fazendo, não é? Eu gosto muito de ter é. de mão na massa. E eu às vezes tenho muita é. mania de projetar. <risos> projetar. Eu tenho a mania de projetar. Como vai antes. ser no desenho. Mais planeado, assim. não tanto de experimentação uh, talvez crua. Talvez né? numa busca, talvez ande numa busca, que era fugir a essa parte e talvez começar, porque a, a minha base às vezes começa muito, no, é sempre no papel. É sempre o desenhar qualquer coisa, é ver o que é que vai produzir e tudo. E eu sei que a Patrícia gosta muito mais de ir ao, já ao tecido é. e ao material. Vou, e talvez eu... seja bom, seja bom, duas Sim. Duas, Sim. duas, Sim. duas Sim. maneiras duas diferentes partenhas. de criar. São diferente, talvez, porque como eu sou de uma área profissional e venho de uma área profissional, a minha formação técnica e venho de uma origem também de uma... Uh, de uma origem de bordado uhum, uhum. E, e, de, e, e o método do design de que, e talvez eu, eu, eu, eu fiz esta continuidade de, de, da fábrica dos bordados e do desenho talvez por isso Percebe? exato, exato muito bem, muito interessante, vamos dar continuidade certamente a esta conversa eu queria agora só incluir aqui um joguinho chamado é. Taça Tibetana dos Assuntos mas espera, eu tenho que <risos> Antes do genérico entrar, tenho aqui a taça e vamos fazer o barulhinho. Taça tibetana dos assuntos. Um... Ok. O que é a taça tibetana dos assuntos? É uma taça tibetana, como podem aqui ver, e cá dentro tem vários papéis. Vamos fazer um papel a cada e o que sair, à sorte... Vamos falar sobre esse assunto. Papéis e agulhas. Papéis e agulhas. Oh, Patrícia, é? queres começar? Já que estás, estás aqui mais Exato, perto de mim, o que é que eu te sei O que é que sei Vamos lá ver. Paranormal. É um assunto que eu gosto imenso. Paranormal. Gostas muito? Gosto. Tens alguma história paranormal que hum. queres contar hum. aqui para, para a malta? Não sei se o meu paranormal é o paranormal dos fechos secretos. Não é isso, paranormal. Mas eu tenho, tenho muito. Eu, eu tenho muito um hábito que é de... Eu, eu digo quando crio, estou em ligação ao céu. E eu acredito plenamente nisso. E, e nessa ligação, eu acredito que há qualquer coisa invisível que, que, eu, que eu não consigo palpar. E como a fé, é eu, eu acreditar sem ver Exatamente, dizer. Mas claro. que sei que faz parte de mim que me faz hum, sentir e percepcionar energia e outras coisas. E para mim, se calhar... Inserido neste paranormal e vejo qualquer coisa fora do normal. E eu, muitas vezes, neste fora do normal, falo com os meus tecidos, dou nomes aos ah, meus é tecidos. Ah, e... ah, pois é, porque o na porque minha é nesta pesquisa. ligação de qualquer que lá, eu sei, eu Tu tinhas sei, feito umas luvas e tu tinhas dado nome às luvas, que eram as pessoas que tu querias abraçar. Sim, sim. Qual e era o... o nome das, das luvas? Das Elsa, Constança e Antónia. <risos> muito bem, muito eu bem okay. a, Eu dou sempre nomes às minhas às minhas roupas E que são quase os meus eutrónimos É como a, o, o Fernando Pessoa também Sim, sim, sim, tenho sim. Os seus, Eu tenho os meus também Porque acho que cada um vai buscar Cada peça que quer vai buscar qualquer coisa dentro de mim Como eu acho que sou muito genuína No meu processo criativo Acho que tudo o que eu crio faz parte de mim. Como é muito instintivo, sim, sim, sim, uma peça, ó. eu crio uma ideia e depois nunca, nunca, nunca consigo chegar ao fim da mesma forma. Portanto, eu acho que é neste, neste, nesta palavra. Que se lá, calhar lá, eu fui exatamente. buscar um pouco isso, mas é isso. É, não, é qualquer coisa que, que não, não consigo explicar, mas que para mim está nessa ligação. Pode-se dizer ao um mundo espiritual, ao um mundo invisível, Exato. ou qualquer coisa. E tenho esta, esta coisa em mim. E quando acabas... Uh gostas sempre muito dela ou já achas que estás pronta para para fazer outra melhor ah, sim para acho que uma depois da é. uma peça da eu dá às vezes é. e... às vezes eu há, há processos do meu trabalho que eu nunca e não valorizei e não eu não resistei e, e há muitas coisas falta de registro uhum. eu, eu acho que o meu trabalho é quase tudo falta de registro porque sempre que eu acabava e chegava a fotografar isto e depois ia para e depois não ponho agora não projetava agora e depois achava e começava a encontrar defeitos. Defeitos, defeitos, defeitos, atrás de defeitos okay. e, e disse, não, vai ser para a próxima, para a próxima vai ser melhor e sempre a pensar que é melhor, estou sempre a querer modificar Uhum. De resto, depois poderia relatar-vos aqui alguma coisa, só que depois sairia daqui e seria presa, presa. presa? Ok, nós não queremos isso, nós não queremos pôr em causa uh, a liberdade um dos nossos convidados, porque... mas eu penso que isso tem a ver com mas, os artistas e com os mas criadores. Tem, sim, é uma, é claro é uma que... sensibilidade que tem algumas, algumas coisas, mas são portanto, mas as, é... peças, as peças uh, as peças uh, da Patrícia têm alma, mas não andam por aí a vaguear com fantasmas. Não. Atenção. Não, mas muito boa resposta. Muito obrigado, Patrícia. Uh, Hugo, faz as honras. Vamos ver o que, é que, o que é que sai daqui. Ora bem, ora bem. O que é que será? Futebol. Futebol. futebol. Hugo, acompanha futebol, tens de clube de futebol. Fala-me aí. Eu sou a usar à esquerda em futebol. Eu sou da okay. usar à esquerda de futebol, mas sou do União da Madeira. <risos> já Portanto, viste? Oh, não só orgulhoso por uma madeirense já... com o bordado, mas orgulhoso e o uniãozinho da Madeira. O meu pai era do União da Madeira, aquela coisa que nos incute ao futebol. E o meu pai foi jogador de futebol. Ah, sim? Ok. Sim. Jogou, pois o penso, espera, ele nasceu em 29, uns 20 anos, 39, 49, nos anos 49, 50, ele pôs o Carvalheiro. Ok. Ele jogou no jogo que o Carvalheiro passou à primeira divisão regional. Ok, ok. E o meu filho tem 12 anos e joga no Carvalheiro. No Carvalheiro. Muito <risos> bem. Um bom tema para trazer isso à é, memória. É, é, é, Olha que engraçado. <risos> Ficamos aqui a saber em primeira tela. O, o filho é... jogou futebol. Ele jogou de futebol no, num clube de São Roque. Iniciei quando ele queria, aos 5 anos, sempre a dizer: Pai, pai, eu quero ir para o futebol. Ok, ok. Entretanto, eu tive um rapaz no meu ateliê, um casal, que era de São Roque, e disse: Ah, eu quero ir para o futebol. Ah, ali um rapaz, António, que, dos Laranjinhas, em São Roque. um Depois, só vai clubes interessados e eles vêm andar a pescar muito, porque ele, ele inicia os miúdos muito bem. E eu agarrei e pus o meu miúdo lá. Chegou, depois, quando ele chegou aos 8 anos, veio o 1 de Maio Pescau, Ah, pois é, da exato, Camacha, sim, o de Maio ali também, que é caminho da Camacha e levou, levou para o 1 de Maio. Mas com esta coisa, depois há um rapaz, não sei o que se ele queria ir para o 1 de Maio para o Carvalheiro e tudo isso, que embora é um, é um clube a iniciar outra vez e mais fraquinho do que o outro, uhum. mas ele disse: Pai, pai, eu queria ir para o Carvalheiro. E disse, olha, já que o avô jogou no, jogou carvalheiro, no carvalheiro, então vais para o Carvalheiro e, também. E foi bom, porque isto veio... E depois e, o rapaz disse, ah, estamos a iniciar uma coisa e ele não paga nada, e vai ter fundamento. E disse, olha, vou, vou poupar aquilo. Está bem, está de E até fui, foi coisa, porque veio esta pandemia, uhum. ele só começou a jogar um bocadinho e pronto. E depois teve que parar. E pô. agora está meio parado, não tem ido ao futebol, mas é engraçado. <risos> agora Uh, pronto, posso dizer que do futebol temos o Cristiano Ronaldo. Exato, não é? claro, exato. Ainda então, ontem, uh, veja-se, mas não sou aquele, aquele que se fanático. Portanto. Fanático. Que veio um jogo completo. Uh, às vezes toma atenção, valorizo isto ou aquilo, mas não sou um fanático do futebol. Portanto, as cores das peças do Hugo não são influenciadas por cubo de futebol. Quando é uma peça vermelha, não vão buscar logo o Benfica. Benfica. <risos> não vão buscar logo o Porto quando é azul. <risos> Patrícia, tu acompanhas futebol ou nem por isso? Não, não nós lá em, lá em casa, uh, o meu pai era do Porto, é do Porto, e nós quase que obrigatoriamente tínhamos que acompanhar e ou é fazer... Ou do Porto ou é do ou Porto. Porto. Portanto, se calhar, se for para falar de do meu clube, um clube, é o Porto, mas não... Não acompanhas, não, é não, acompanha. não, não tenho televisão em casa. Não vejo televisão. Ah, a sério? Casa ok. <risos> muita muito, muito acura... coragem. Não é muita coragem, quer dizer, cada vez mais há pessoas que não têm... TV em casa. Inclusive até a Andrea e o Alex não têm TV. Não tem, não. Cabo em casa. Sim, não. Internet. Um, internet. internet. Exatamente. E também gostava de, de fazer isso na minha, mas a minha namorada gosta muito de ver aqueles programas TLCs e coisas assim do género. Mas enfim, adiante foi o uh, tá a Tiptana dos assuntos. Foi o nosso esguinho, o nosso momento de podem colocar aqui os papelinhos. Temos devolver aqui à taça. exatamente devolver a taça e agradecer e fazer um <risos> Ora bem, vamos dar continuidade à nossa à nossa conversa uh, como veem o futuro dos desfiles de moda agora no mundo pós Covid e por falar nisso não só uh, não só por causa do público que existe não é na passarela mas também na correria que existe no, no, no backstage, não é? Uh, em, tudo, uh, em toda esta envolvência que passam muitas pessoas. Como é que vem o futuro uh, destes desfiles de moda, que muitas das vezes servem até para mostrar novos, novas peças, novos, no, novos, novos produtos que estão a vender? Uhum. Digam-me, o uh, que é que acham? Eu e neste momento ainda não vejo muita coisa. Estou <risos> um pouco focada no que é que... na presença, no dia-a-dia. -dia, mas uh, quando penso nisso, uh, não penso de uma forma restrita. Uh, acho que nós vamos ter de continuar a nossa vida com... Temos que continuar, não podemos manter a vida em, em pausa sempre. Claro. E, e no, eu, eu, eu, por exemplo, apresento as minhas coleções sempre uma vez por ano, ora individualmente, ora na, integradas na moda madeira. Uhum. E toda a parte que se vive de bastidores e tudo é muito. toda aquela adrenalina, toda aquela noção dos toques é preciso tocar, é preciso vestir, é preciso maquilhar, as distâncias são curtas, portanto, e não estou a ver como é que se vai poder fazer isso de máscara ou de. Portanto, as coisas vão ter de avançar e eventualmente acredito que tudo vai. vai Uh, porque é a nossa montra, a nossa montra é, no fundo, a passarela, uh, porque nós passamos uns meses a criar, e, e costumo dizer que apresentar uma coleção como um parto, depois precisamos de, de mostrar e trazer ao mundo as, as ideias. Exatamente. Portanto, a máscara retira a expressão, uh, condiciona-se de, de, de outra forma, eu acho que depois... Ainda não consigo ver outra situação, senão é normal, a é que nós estávamos habituados de, de sem máscaras e sem condicionantes claro. Neste momento é assim que ainda vejo, não tenho limitação ainda em relação a isso. Hugo, o que é que tu achas? Acredito também numa parte que a Patrícia diz, que isto é uma fase e que vamos engordar novamente. Agora, acredito numa mudança da moda, porque vejo uma moda cada vez a se unificar, uma unificação no mundo eu acho que há ah, os costumes, acho eu acredito que vamos ser muito mais parecidos uns aos outros. E acho que há uma tendência à rapaziada seguir critérios muito parecidos uns com os outros. Para, acho que há aqui uma ideia, acho, eu vejo uma, uma ideia de, acho que vai existir sempre pequenos grupos, percebes? Nichos, de, Nichos pequenos. De, de vanguarda ou não, mas há uma ideia, eu vejo a moda como uma ideia muito generalizada e vai vencer uma certa qualidade, uma diferença igual, percebe, eu, acho, eu acredito que quem conseguir desenhar e projetar peças e produtos que sejam diferentes, mas no sentido global e que, que, isto, é, é, é, que vamos a, as pessoas vão acabar por vencer. Eu tenho certo. uma questão ainda a eu, propósito disso. Sim, sim, já agora. E, e, ele... e no futuro, pode ser que a gente arranje outras formas de passagens. Embora. O que é que é estar na moda? O que é estar na moda? O que é na moda? É simples. Eu, eu vejo de uma forma muito simples. Está na moda o que se usa. O que está a assim, ser? Está na moda. Por exemplo, eu posso estar a desenhar e a criar um casaco, não sei aqui, um casaco 3 quartos, uma calça larga, uma calça estreita, mas se for lançado, e se a maior parte do grupo nunca usar, é lançado saias por aqui. Mas as pessoas insistem em usar todas as mini saia. Está na moda é a é engraçado Então as pessoas é que fazem a expressão está na moda Sim. ou estar na moda é estar diferente das as assim? outras pessoas. E o engraçado que eu, quando hum. entrei aqui eu pensei: Boa se eles me perguntarem o que são as tendências deste ano, eu saio para fora porque é a pergunta, eu estou brincando, mas é a pergunta que eu. <risos> a pergunta, que mais, é a pergunta fazem. que mais me fazem e que eu acho que mais castradora. Porque... Não, não, não seria de toda uma das minhas perguntas. <risos> Pronto, eu achei que não. Nós, fugindo, és, é. nós fugimos a fugir, é. mas tu o que é deves estar... responder o que está na moda? Na moda. O que é que você eu... gosta? O que é que está a sentir? Eu sou muito. Ah. Eu defino muito um estilo, um estilo. Cada pessoa ter o seu estilo. Há uma conjuntura que depois determina as cores ou isso tudo, uma, mas isso cada vez mais está a esbater. Claro. Portanto, eu acho que estar na moda é nós próprios olharmos para nós e queremos, uh, uh, ter a nossa própria identidade e comunicar com a forma de vestir e termos a nossa expressão pessoal. E e se calhar é isso, cada pessoa faz a sua própria... Há uma liberdade grande nessa nessa nessa eu... forma de, de, de ver as coisas. E, e se calhar é isso. Eu, em relação ao que o eu eu acredito que nós vamos querer sempre ser mais diferentes uns dos outros. Ao contrário da unificação, eu acredito mais na diferença. E se calhar em relação depois aos desfiles, podem haver outras formas de apresentar as coleções, uhum. ou isso, se, se temos que pensar muito, se esta situação se, se prolongar. Mas será sempre de uma forma a marcar a diferença e a comunicar e a, e a, e a trazer mais uh, uh, mais diferença ao mundo não no, não no uniformizar. isto é, tenho uma opinião diferente em relação... A... Uh, mas, uh... mas mais específico aos eventos, Hugo, o que é que tu achas então que envisionas para o futuro? Achas que a coisa vai se manter? A vejo coisa que, vai vejo que veio o mesmo coisa. Podem aparecer novos tipos de plataformas que até nós passarmos a vermos mais Através da internet, fazer uma plataforma que se bosta roupa de outras maneiras... Mas, está é mais aliado a fotógrafos e videógrafos Sim, e produções também. De também de para é. isso. produções de moda, sem Produções de moda, não sempre, digo que não. Isso sempre houve, sempre qualquer houve. desfile mas era sempre... sempre filmado. Exato, Tem, exato. eu tenho exato. visto agora, por acaso, em várias coleções internacionais, eles fazem em escadarias de palácio e tudo isso, e fazem só o vídeo, não está ninguém a ver, e fazem só... Um, é. Não fui a Stella McCartney, se não me engano, a última coleção dela foi firmada em umas escadarias e tinham vários anos, os vídeos estavam muito interessantes e não havia público, portanto foi desta forma que escolheram para, para apresentar as coleções nesta altura de covid em que, pronto, o que se tanto. calhar vai-se perder um bocadinho é o próximo o contacto é. social, o contacto social visitas, exato. Porque depois, de para ir a um evento, o próprio, Tudo aquele ritual, né? a festa, o, é, o festa, ritual, exato. Porque depois, depois é. da, da, da, da, da apresentação, há sempre um, um coquetel de networking, quase uhum. não é? Uhum. Uhum. Sim, Como é que acham que isto agora vai ser feito? Visto que estávamos a falar em off, ali com o Hugo, lá no café, que. Temos que nos juntar mais, não é? Temos que nos unir mais. Como é que isto agora é feito? É feito de uma maneira mais informal em vez de. Lá está. De formalidade que havia depois nos cocktails de networking pós uh, apresentação O que é que tu achas? Eu acredito que isto. que nós somos fáceis. Agora, eu acredito que nós somos fáceis de esquecer. Despeito. Mal se diga. Mal se diga. <risos> Uh, já se pode passear, já se pode tocar. Isto vai estar pronto para já tocar. Perdão, toda a gente vai querer-se claro. <risos> tocar. Eu tenho dito: o que, se, o, o que é que se aproxima? Vai ser os anos 60. Imaginem a primeira isso? abertura. Os anos 60 eram lucros. Imaginem a abertura, primeira abertura, a abertura primeira abertura. noite nas vespa. <risos> Toda a gente a querer dançar e a se tocar e, e a brincar. É, graças a Deus. <risos> já vimos saudades. Mas será que isso vai, vai, vai acontecer nos próximos anos? lá que semanas? sim, é Oxalá que sim. Sabe, eu não estou, eu não estou. E tu esta saber... imagem que o Lucas está de é. brincar... Já, já, já, já está aqui integrada. Eu, eu acredito que nos próximos tempos vai haver muita liberdade e acredito que somos fáceis de esquecer. Nós, nós podemos atravessar coisas que nos faz chorar, que nos faz uh, não nos, uh, que nos faz começar de novo. Que nos, mas quando chega bom, a gente eu acho. É tipo, o rico e o pobre. É mais fácil ser pobre e ser um dia rico, ou um dia ser rico e depois acabar sempre aflito e haver o dinheiro e ir embora e ficar pobre. Deve ser mais difícil. Exato. Então, foi mais difícil nós encararmos toda esta pandemia do que agora Fazer passar, disse: espera lá, o mundo está à nossa espera. Eu acredito nisso. Muito boa visão. E por falar. E, mas é que uma é coisa: nesta doença, eu nunca, não é não acreditar, eu acredito, mas eu vi, eu sempre do início vi isto como hum, a natureza, eu, eu não sei, pode, posso estar completamente errado, mas eu nunca acreditei muito em ter sido criada por o um homem e não acredito que foi feita. Acredito que possa ser feita até em laboratório, mas de estudos para curas de umas e que surgem outras. E acho que o ser humano, a ciência, é a coisa mais linda do mundo, que nos cura, que nos cuida de nós, que nos cura pequenas coisas, e nós ficamos muito bem. Mas também é uma coisa, tem um lado muito chato. É quase prolonga, é, Nos prolonga à é decadência, à velhice. Ah, ok. A, ou, Nessa alguém, perspectiva. Percebe? É, é um lado muito bonito que nos cura, e um lado muito mal que nos prolonga. Então, este equilíbrio... Eu, eu tenho dito assim, será que isto é a natureza a dizer? Era pá, vocês estão muitos aí... É. Se, Sim, então, e, e isto, como é que vocês vão resolver isso? vocês só curam, curam, curam. Será que deixam, isto foi é um teste? Não deixam é que estás ver a dizer? É, é, isto, isto é um teste. Vir, percebe? e não sei. Eu, não, eu, não, eu só gosto de questionar. Claro, exato. Será exatamente. que de, de, de, vocês fizeram muito bem, trataram, trataram. Agora isso está a ficar tudo a gente vive aí para baixo. Eu, calma aí. Saiu. Eu agora só consigo pensar na festa o não, não, é eu, eu, que o. Na festa da Também cabeça. Eu vou da pé, estão a tentar da minha cabeça, a andar às voltas. Vamos colocar o Covid. Não contei. As liberdades. E nesse seguimento, e a Patrícia estava aqui a dizer que nos bastidores de... Na, nos eventos de mostra, não é de passarelo. Há, há muito toque, há muita proximidade. Uhum. Hugo, quantos pares de seios é que já viste na tua carreira? <risos> Fazer um no zoominho, top. Top. espera um bocadinho. Zoominho. Vê lá. Vê lá. O ver, o ver não é a melhor coisa, porque o ver... não, não, não, não, não, não é questão de falar em ver e tocar. O okay, problema okay. é que ver também desmistifica, uhum. Uhum. Uhum. passa a ser uma coisa mais casual e, banal, e passa a ser uhum. menos importante. Okay. Tudo que está por detrás, lá atrás, ou sonho. Muitas vezes eu tive muitas vezes a sensação de quando vinha há uma mannequinha que se protege muito. Estava então, a falar isto. Quantas partes de seis já vê? Há é, uma momento que, em que se, é, é pude e de coisa. Eu sempre achei essa mais interessante. Aquela hum, que okay. automaticamente tirava a roupa, eu, eu, eu às vezes não sabia, <risos> sabia <risos> é reagir. E a realidade quando estamos a trabalhar tudo é um corpo e o corpo é visto com me É verdade. Eu claro, estou-me é claro. é claro. é, é? a, a lembrar de uma... <risos> De uma passagem Não, mas... que eu fiz no Ritz, em Lisboa. Ok. Uma passagem que eu fiz no Ritz. Fomos todos para Lisboa. Eles talvez, quase uns 20 anos. E a passagem. Arranjaram o um grupo das miúdas e tudo. E veio um grupo de miúdas. Não vou dizer nomes. Claro, logicamente. Uh, mas houve duas miúdas que nos coisas dos ensaios, se despiram completamente para experimentar a roupa. A verdade é verdade, aqui fiquei assim meio tímido. Houve o um desfile, fizemos o um desfile. Cheguei à Madeira e disseram assim, olha, tu sabes, havia uma rapariga lá que tinha sido rapaz. E disse, tinha. Achas que é esta ou esta? Eu acho que é esta. Ele disse: Não, eu acho que é a outra. Ah, mas pode ser as duas, porque as duas se despiram sem, hum. sem qualquer pudor. Sem pudor, sem E sem Tem feitos. o lado da mulher, mas tem o lado do homem que nós mais depressa às tem vezes que mostrar. <risos> ok. E... E eu, eu disse uma, eu disse outra. Quando eu descobri, eram as duas. Eram as duas, pronto. Eram as duas. Mas eram então os bons pedaços de homens. As duas os bons não, pedaços não, de homens. Não, Exatamente. as duas tinham sido rapaz. E eram. As duas, as duas... E são mantequinhas famosas. Mais tarde o Marcelo e e Mas eu é assim, engraçado. Houve a, a ideia de menos pudor. É, e, e Engraçado. E, e assim sim, aparentemente. Anos agora, já isso já acontece de uma forma mais natural também. Sei, sei, sei. E não há aquela coisa também, não, não é tão. Não, é por isso que eu digo, quando há uma miúda coisa que ter tudo isso. Eu lembro-me que mas, um monte de rapazes a dizer que queres que ajude nos bastidores, pensando que, que, que era uma festa. Oh, não, mando... sim, que era tudo. Mas a nudez... Havia quase essa brincadeira. Que era às é, é, é, é, é é. vezes, depois do Covid. Exato. Uh... Mas <risos> a nudez, A nudez também nunca. Passar <risos> ao A nudez também nunca me fez assim muita impressão. Certo. Também não. Sim. A nudez até acho bonito e nunca me fez muita impressão. Nós. Eu tive, éramos dois irmãos e duas irmãs éramos quatro. Uh, também assim nunca fomos assim muitos, muito trabalhos. Uh, já sexual, na minha vida de... familiar, com os é meus um filhos. Os filhos e tudo também nudez, o meu filho e tudo, não. Eu até pelo contrário. Eu acho que a nudez é, pode-se acabar por ser uma coisa mais respeitável do que o tapado. Uma praia, já tive em praia de nudismo. Mas até nem fui, eu sei, sei lá, nem em Canárias, que há aquela. Sim, sim, em Canárias é tudo muito mais livre. E também só tive lá. E aberto. E, e cheguei a ter, quando era o meu. ano, Ana, o meu primeiro casamento, estivemos lá e íamos <risos> sempre papai e coisa. E eu achava que havia uma maior responsabilidade na praia de nudismo okay. do nudismo do que, que propriamente. No fato de banho, porque este fato de banho é capaz de passar uma rapariga e a olhar e o isto o aquilo. No nudismo. Há uma, eu acho que há uma, até um lado mais digno. Uma inutilidade, Que as pessoas respeitam quase. para não haver ofensas, não olham uh, isso, à descarada. Isso tem é mesmo a ver com a própria forma das pessoas pensarem, porque quem, quem, quem há faz um mesmo certo, tem uma forma diferente acho, de ver as coisas, sim, sim, sim. Por, sem preconceito, uhum. sem... É, há e pessoas as que já me disseram, agir, é... ah, mas para falta eu disse, não, mas respeito, porque as pessoas uh, não gostam já que estão ali e gostam de fazer nudismo, e gostam de apanhar sol e tudo isso, eu acho que há um maior respeito do que, do que entrarem no, no devasso. Interessante, interessante. Uh, Decreto-lei, uh, Fevereiro de 2021, praias da Madeira, nudismo, por favor. Eu acho que a Madeira já <risos> deveria ter. Eu fiquei muito triste, eu veio uma Não. praia. Houve uma eu vi praia. Que, ao que era... Há uma praia ali, pô, O ano passado abri uma praia que eu vi na noite. No lugar de baixo. O que eu acho que é muito assustado foi que iam pôr uma, uma bandeira gay. O que é que tem um nudismo? Não tem nada a ver, exatamente. O que é que tem um nudismo com, com a sexualidade? Pronto. E, é, e Sim, fica assim. É, eu era assim. Mas Patrícia, assim, assim vai uh, uh, fazer que as pessoas, uma pessoa que gosta de fazer nudismo e que não queira ser referenciado exatamente, já não vai independentemente da a a sua praia. sexualidade, não quer ser referenciado e um tabu. assim ou assim e cria-se um tabu. Completamente. Patrícia, tu tens alguma história caricata engraçada do de, de, de, de, de backstage? Uh, alguma coisa que, po pá, que possas aqui partilhar connosco, claro, sem referir nomes, lógico, é mas... Uh, caricata. Foi apanhada, despercebida. De facto, tinha, há, há vezes que me vêm as coisas facilmente e que me lembro de... Eu, eu, eu adoro a parte dos bastidores. Para mim é verdadeira vida. Aquela adrenalina, aquela experiência é sempre em alta rotação. É uma emoção. É fantástico. Portanto, eu, a parte dos bastidores é, é a melhor. Desculpa, Patrícia. É... É, eu sinto também isso. É. é o contacto das pessoas. E o depois, melhor é o que está o vestir, tudo a fazer. O vestido de para ver se ela entra na ordem certa. E o vestir, depois os sapatos não, não se consegue apertar. apertar e depois é o sutiã que depois vê-se e temos que cortar a alça do sutiã a hora, porque já nos aconteceu coisas assim deste género, de loucura, porque nós temos sempre um, um enquadramento, portanto, temos um, uma ordem de entrada das manequins e nós temos que contar mais ou menos, uma entre em primeiro, depois entre em décimo, que é para termos tempo para as mudanças, contamos mais ou menos assim. E às vezes a roupa é mais difícil e eu tenho de passar sempre uh, essa, essas mais complicadas de vestir com... Uh, com a, com a entrada em, em, anterior da manequim, só que nem sempre é possível porque no nervosismo para tentar vestir e despachar claro. às vezes está quase tem que entrar agora tem que entrar agora e ela não tem tempo, não está pronta para entrar e já nos aconteceu <risos> acaso, já nos aconteceu nessa nessa loucura temos temos que cortar uma parte do vestido e depois voltar a, a cozer, e a agulha foi presa e pendurada na passarela o tempo inteiro e ninguém viu ninguém reparou porque tivemos que estar com assim na pulso, aquela rapidez, e a uh, rapariga que trabalha comigo, assim, foi e disse, ninguém viu, ninguém reparou em nada. Ninguém reparou. E foi assim pendurado porque não tínhamos tempo, porque ela ou entrava, ou, ou depois passava a vez, e depois complicava muito a sequência claro. e as ordens de entrada. Exatamente. Já tivemos, assim, situações dessas, não conseguimos encaixar os sapatos na última hora que tivemos, tivemos de tirar, e houve, de facto, uma grande, uma, uma, uma, uma situação que me que, que fui na última moda Madeira, na última não, na penúltima, que eu decidi, e, e, portanto, trabalhei com a Wicker, que, portanto, com, com a Catarina, e ela fez umas peças, desafiar construir umas peças em vimes para, para os cabelos. Okay. E todas as peças tinham, assim, uns suspeitos em vimes, e eram quase como obras de arte na cabeça, era eram o cabelo das peças, e só que, depois de criar eu pensei, tenho que a em Malha, como é que eu vou vestir? E Ei, pô... é verdade. E na moda madeira, nós não temos, é verdade, uh, não né? temos forma de, de fazer o, o cabelo para, para cada pessoa diferente. Co diferente. E eu disse, claro. não, mas para isto nós temos que ter a nossa identidade. Então, tínhamos... Que, eu disse, não, não vamos mudar nada nós vamos mudar, e elas vão todas vamos tirar as peças e vamos encaixar as peças e então vocês não imaginam nós conseguimos passar tudo não, tirávamos e ponhamos e quase tanta gente e elas conseguiram entrar e não ficou nada preso na, naquela malhas, nós estamos a falar de malhas é com tramas destas que, sim, que sim, ficam sim, encaixadas sim. e Exato. foi uma, foi uma loucura e, e conseguimos de facto fazer isso de uma forma que eu, até hoje penso, uau como é que isto foi feito, estas coisas paranormais é <risos> é a adrenalina é a adrenalina, é. uau, mas que histórias, mas que histórias. E tem tantas, só que agora pronto, de repente. Sei, exatamente, repente. Sim, exatamente. Uh, faz ah. a tua pergunta antes de passarmos <risos> aos Escutem. vossos objetos. Uh, uh, diz lá. No mundo da moda há aquela controvérsia dos modelos e exatamente. os e a magra e a gorda. O que é que é o, o um modelo? Que corpo é que tem que ter a mulher ou o homem para passar, no, no vosso caso, a vossa roupa? O que é que vocês acham desse eu assunto? Acho que... Eu penso que nós os dois, que tem a ver com a produção. atitude. Porta, não, a atitude, é. mas eu estou a dizer, o tamanho que está a falar, por ter aquelas medidas, tem a ver com a produção das roupas. Portanto, o estilista X diz que todas as suas roupas de apresentação têm X de peito, cintura e anca. Já viu que é fazer uma passagem e vir todos os géneros, e vir roupas de todos os tamanhos? É que ele é mais... Eu não sei se... Para se, tornar mais homogêneos. Claro que uma pessoa, se tem um trabalho de alta costura, pode fazer uma passagem em que todos os fatos foram experimentados e testados nas mantequinhas. Mas, por exemplo, um pré-tapa-orreté, onde existe uma coleção, aquela coleção, as miúdas têm que ter mais ou menos... Não interessa se são diferenças de alturas, mas depois uma pessoa Porque pode ter que é mais ou O mesmo Sim. género e depois as mesmas medidas. Por isso se fala nos mesmos, ter-se peito, cintura e anca. Porquê? Vai a colação para a produção e esta é a, a, o que vai para a passagem. E as peças têm aquele tamanho. Para quê? Para esta miúda vestir, até não lhe está bem. Ela tem a mesma medida daquela que aquela, mas esta roupa realmente encaixa bem nesta e nesta não. Porque não, isso não aí já é a tal questão da atitude. A tal que, atitude de cada pessoa. Pelo menos quando, quando me dão as, o Lectman que a escolher, e costumo dizer, não, não escolho. Uh, só, só por uma questão de ter a cara com os olhos azuis ou o cabelo louro, ou isto. há uma atitude, há uma forma de andar. Uma postura. De, uma postura tem, mas tem a atitude, é, a forma de que andar que e com, as medidas, não é? Tu as, se, se fazes tipo roupa. roupas para a passagem, mais ou menos, tu também 36, tu queres, e sabes que tu estás a confeccionar para aquelas medidas, tu vais querer miúdas dentro daquelas e já, medidas. E já me aconteceu, nós não temos é uma expressão lá no ateliê que é nós estamos com os compositos das manequins e nós temos que fazer este trabalho de dar as, as roupas a da Manequim, um dia antes, pelo menos do, do, do desfile, para percebermos, para organizarmos. E muitas vezes nós, a expressão que eu uso lá no ateliê é esta, esta menina aguenta, esta não aguenta. Aguenta porque a, a, a roupa em si, nós nós criamos a roupa. Eu crio, não tem meu universo, não é? Dentro de mim, creio. E as roupas têm, uma, têm a sua própria personalidade. Quando nós vemos, não que temos ali peças. que Não tem o um corpo, mas já tem a sua identidade. E muitas vezes são muito fortes para aquela rapariga. Ou, ou ela não... não não têm aquela força ou aquela aquela aquela atitude uhum. firme e, e, e segura para desfilar são mais mais uh, tem mais uma, um semblante mais menina ou mais ingênuo e nós precisamos depois de re, re, refazer tudo toda essa essa ordem por isso é que eu digo, a atitude certa a ser esse esse conjunto de é muito importante né? até porque muitas, muitas muitas pessoas escolhem também já um, um determinado tipo de de expressão na passarela, de, porque nós queremos comunicar e não, não é só mostrar roupa, mas há toda uma, um, uma mensagem, todo um conjunto de há uma história e isso é importante também nas manequins trans, transmitirem essa história. Portanto, o ser o o, o que já não é uma coisa que se fala que já não é uma coisa do início dos anos dos seria... meus, quando sim, a sim, pergunta sim, foi sim. feita um pouco pois. a ver com o tamanho não foi porque é que elas árbitro. têm que ter estas medidas? Esse, após, é porque, porque tem a ver ah, sim, um sim, pouco com esse, Uh, o padrão que cada estilista trabalha nas suas proporções. E claro que há vários tenho... estilistas com, com várias diferenças com molde. várias formas de Se o seu trabalhar em miúdas de corpos altos, eh, com cinturas assim, ancas, ele vai in, ou de, de encontro àquelas medidas para saber que as suas roupas estão uhum. coisa. É claro que depois, com tudo, o que a Patrícia disse, sim. que a história que a contar, a história, que a forma, sim. e sabemos, sabes perfeitamente que às vezes tu vês aquela miúda e dizes, este vestido vai lhe ficar, estas três pés, um vestido, uhum. um conjunto de duas, três pés, vai ficar impecável e tu Acho vais é. dizer assim, é Ai, não andar. era nada e o andar na e é, é a mesma coisa é do que alguém. Quantas vezes você já viu uma montra e disse: É na pá, que t-shirt bonita, que casaco bonito. É uhum. na pá. E depois nós experimentamos e. e... Ah, oh. Não encaixa bem. E depois você vai e outra veste. Ah, aquele eu não gosto nada. Ah, mas eu vou experimentar. E, e apaixone. É na pá, olha Exato. como fica-me engraçado. Está feito, ele estava feito, talvez aquela marca, aquele modelo está feito na para tua gente. Naquele equilíbrio que faltava, eu noto porque é que uma pessoa às vezes gosta de fazer à medida uma roupa. Por causa porque disso mesmo. Estão a fazer para dar aquele equilíbrio. Tira daqui, abre decote, abre uma coisinha mais, desnuda aqui, abre-lhe ali, puxa, acerta a cintura bem, eu disse. O oh, que? Fizeste um vestido lindo. Como no mundo dos casamentos. De, fizeste um vestido muito. lindo e disse assim, fiz. Não é que seja lindo. Ah, viu, uma, uma pessoa está a se desvalorizar. Não é que seja lindo. É ah, que está feito à proporção. Fica bem encaixado. Fica bem encaixado. E por falar em proporção, vamos passar aos vossos objetos. Vocês agora têm essas. Uh, que estiveram durante todo o episódio uh, com as uh, vossas uh, uh, fites, as fitas métricas, que é um, de facto, para além da agulha, não é? E das máquinas uh, de costura. Um dos, uh, um dos objetos mais essenciais no vosso trabalho. Portanto, porque esse, de onde é que onde compraram essas, essas fitas uh, especificamente? Temos, portanto, aquela fita de 3 metros e esta de. Esta de 1,40. 1,40m. E, e já faltam nomes porque tem um pouco de cara. Ou 1,50m. Uma fita. De ah. metro oh, é uma 50m. Ah, não, é que de uma 50. Eu tinha te... ah, botar... <risos> lá <risos> uma destas <risos> e, <risos> tava, <risos> e trazia uma que estava cortada. E disse, oh, vamos lá os números 7. Estás a ver o que eu é estou a falar. Buscar... <risos> a fita, por acaso, eu trouxe no sentido que eu pensei assim: quando tu disseste assim? Se tivesse um objeto trás, eu pensei uma tesoura, pensei a caneta, a caneta, aquela que se faz um esquiço, uma ideia, uma referência. A tesoura. Uh, o lápis e disse, mas eu poderia fazer moda em qualquer parte, deve ser mais fácil. A caneta há assim, sempre alguém que desenrasca, Isso não der, nem que seja molhar assim numa coisa de terra e fazer com o dedo um desenho, Exato. Improvisar. <risos> improvisar. Um papel aparece, se não aparece, a tesoura um... É também. se não aparece um papel, aparece um pedaço de tecido. Uh, a tesoura disse assim, talvez se eu tiver numa parte longe, e se alguém disser, pa, Ana você, você f... quando chegar ao seu ateliê, envia-me uma camisa das suas, não sei o que, disso. Se eu tiver a fita métrica, eu já vejo a medida. Já apontas e tudo, apontes, já estão fixo há dias terei uma, uma, uma altura de uma camisola em pau Em pau Ah, em <risos> Vê, de Olha como foi, olha como era importante a fita métrica no bolso. Pois, pois porque pause. a fita métrica ia dar mais ou menos pormenorizada e. E vocês andam sempre com a fita métrica com pescoço, com No ateliê, sempre. muitas vezes eu ando com a fita ao é o pescoço. Sim, Patrícia disse em off que. eu ando. tal forma, isto para mim é tão natural. Porque muitas vezes vou tomar um café ou vou fazer as minhas voltas, quando olho tenho a fita para pescoço pendurada e eu acho que isto já é quase um colar. Quando eu Hugo me disse que ia trazer, a fita, eu disse, olha, isto de facto não era essa peça, a peça está, está ali, mas Sim, já vamos acho que isto também Exatamente. faz parte de mim, achei curioso, e, porque isto está à medida e, e tudo com... E eu, se eu não tenho também a simbolismo. fita aqui, das <risos> vezes que eu uso e já não ponho aqui, é sinal que vou passo amanhã... O dia, atrás da fita, atrás um que da que fita. onde é que está um a, a fita? E até depois e, vocês e podiam crer mesa. algum fato à medida que nós tínhamos aqui a fita. Ah, que não? Para vender o baixo. Exatamente. tu também trouxeste outro objeto, queres tirar o objeto para nos mostrar o que é que tens E Eu trouxe aqui aí. duas peças. Como eu venho da vertente bordado, okay. eu trouxe um calção da última okay, passagem, perfeito, que é tudo bordado. Eu trouxe aqui um calção de jovem, vamos de, aqui melhor, de uma rapariga que é pega a abertura, o fecho e trouxe um calção todo em racholhão. Pode se falar num trabalho tipicamente madeira uh, uh, com os pontos tradicionais, pode se falar num coisa numa versão toda e trouxe uma t-shirt já mais moderna, uma de, de uma das últimas colações, uh, acreditando num produto mais novo, que é onde eu pus aqui também a minha marca atrás, que Santos, e, okay. e isto é o que, é o que refere a à minha vida, que eu amo-te, com todas as minhas forças, não queria desistir, queria-te continuar a amar. <risos> é verdade, tu tens um poema que usas bastante sobre o bordado de madeira, queres... <risos> eu não sei de cor. Não sabes de cor. <risos> Nunca. Eu fixo tantas coisas é verdade. e o meu poema eu não sei de cor. Mas posso fazer estados? Sim, exatamente. Isso foi escrito na placa central, em frente ao Golden, okay. deitado num banco, onde estávamos a fazer um placar com o meu nome para o dia seguinte. Eu não sei se tem a ver com a festa da flor, talvez. E foi um poema em que o Marco Fagundes, uhum. que é um rapaz pintor, que éramos muito amigos de jovens, e ele ajudou-me a criar esse placar com, com, com fotos, com fotografias, com os desenhos, com os croquis, sobre o meu trabalho. E ele então disse-me assim: eh, olha, devias se a escrever aqui qualquer coisa. Vá lá, aí umas frases e escreve aí. E o sentei-me. E então ele, e ele por acaso, ele fez-me uma pergunta: O que é para ti o bordado? Eu disse: Não sabes o que é o bordado? tanta desgraça! Tem tanto, tanto sim. O bordado é a minha vida, é a minha desgraça, é a minha alegria, é a minha raiva. E então ele compus aquele poema todo. Eu já não sei em que posição em que ele está. é que. Mas é, o bordado é a minha vida, a minha raiva. A, a minha desgraça, a minha alegria, a minha loucura. Ai que sedução! É qualquer coisa assim. Eu não sei De Cor. É, é triste talvez dizer oh, mas, mas está tal... tudo lá. Se eu não consigo. Se eu nunca consegui o fixar. <risos> Eu consigo Significa o é muita coisa Eu para tenho os, os meus números, os meus códigos, os meus códigos bancários, todos os números. Eu, eu marchei, mas letras. Eu recebo, eu recebo do multibanco um novo cartão, um novo isto, e nunca altero. Eu só olho assim e já sei. E sei o contribuinte, o NIB, eu sei o NIB, <risos> os, os NIBs Nib, de cor. Nib? As pessoas dizem assim, oh. você sabe o NIB? Eu disse, sei. <risos> muito interessante, os números, muito mas é peças. engraçado que o meu poema, eu... não sei. Porque como a vida. Há muita coisa que também nós não sabemos da nossa vida, mas simplesmente vivemos. Ah. É como essa camisola. <risos> o amo-te, não é? <risos> Patrícia, faz as honras, mostra-nos o que é que trouxeste que é que aqui. eu, eu trouxe? Eu tenho de facto muita coisa no que é que é especial para mim, mas... Eu vou, trouxe aqui uma das últimas peças, aliás, a única peça que não estava ainda no meu um, ateliê. Um, que foi uma peça que eu fiz para o Ilhéstico. Ah, o Ilhéstico, sim, exatamente. O que foi um arte que, para a comemoração dos 30 anos da Porta, 33, foi uhum. em 2019. E convidaram-me, como estilista, convidaram E quando me convidaram, disse, uau, wow, estou-me convidado convidar -me. bom um bom e, embora eu, eu, eu sinta, eu vivo aquilo que, que eu queria, eu, eu vivo muito aquilo que queria, eu, eu considero-me uma artista porque eu ponho nos tecidos aquilo que, que vai dentro de entre mim. Portanto, eu expresso-me através dos tecidos. Portanto, acho que é uma forma de, de, de arte. Claro, exatamente. Mas eu criei a Joaquina. A que Joaquina. é uma Tinzel. <risos> Que é uma camisola. Ok. Uh, portanto, se calhar... Antes, queres de ajuda, entrar, antes, queres de... ajuda? Então, calhar, talvez? O que é que portanto, queres que eu faço. Isto, faça isto foi o início da Joaquina. Eu, eu ia trazer só a camisola, mas depois pensar, não faz sentido falar na Joaquina sem falar do que deu origem à Joaquina, porque no uhum. fundo isto é, é um pouco o resumo do que é o meu processo criativo. A Joaquina uh, surgiu de, de, de portanto, uma proposta que foi uh, o Ilheste que me perguntar o que é que é criar na ilha. E eu pensei, eu seria uma pessoa totalmente diferente se tivesse nascido fora da Madeira, fora da ilha. Portanto, a ilha uh, uh, fez-me crescer e, fez e construí a minha, a minha identidade artística. Claro. Portanto, e eu fiz, comecei com um tástico escrito no terraço da minha casa, sobre a Joaquina. E esta Joaquina <risos> é um pouco sobre um resumo da minha história enquanto, enquanto mulher. Enquanto uh, criança e depois até à fase adulta, muito, muito pequena, mas eu, eu até olho para aqui e disse: não sei como é que escrevi isto, não, não, não, não, não era capaz de escrever isto outra vez, uh, porque está aqui muita Veio tocado de cá dentro. Vai, vai. É como um poema, eu, não é? Vai de Através de da história nasce a ilustração, passei para a ilustração Uau. da esbaquina e depois pensei: vou-me vou, vou desafiar numa coisa que é, vou construir a esbaquina o mais Próximo a esta ilustração, porque eu nunca consigo ilustrar e às vezes chega-se ao fim, já peça já notado como estava na ilustração. Exato. E o meu grande desafio foi tentar trazer esta, estas três uh... Posso? Posso, Posso? Sim, Posso colocar assim, Sim, quase pensar. lado a lado? Sim, uh... e então depois. Nasceu a Joaquina. Olá, Tem umas flores bordadas por mim, de facto a máquina, uma máquina manual de tricô, e aqui está a Joaquina. A Joaquina é uma parte minha que está aqui. Sou eu, e sou, e sou, são as minhas experiências, e todas as pessoas, de certa forma, fizeram com que eu seja a pessoa que, que que sou até agora, porque nós, nós eu, como falávamos, nós todas as pessoas que aparecem na nossa vida fazem-nos revelar partes de nós e eu tenho 44 anos, tenho 21 ou 22 anos de carreira, que já não esqueci aí explicar bem, mas tenho muitas histórias já acumuladas, trago alguma bagagem de histórias e isto foi foi a peça que eu criei para o Ilha Estico, e que e não sou apegada às peças que queria, gosto, mas esta peça... Quero é que fique com esse marco de, do reconhecimento, de eu poder olhar para mim e de facto dizer em voz alta assim, eu sou uma artista. Uau, uau, primeira, a, a primeira <risos> frase daqui é Joaquina era mulher ilha. É, uau. e tem aqui uma, uma frase que eu, que, eu acho, que eu acho curiosa. Queres que dar que é? destaque alguma antes de terminarmos o nosso episódio? Nossa conversa. Uh, a minha mãe é de Câmara de Lopes. e okay. eu tenho muitas histórias de, daqueles ensinamentos do meu avô do mar e da, da agricultura e de tudo isso e então eu, eu vou só ler um pedacinho Joaquim era mulherilha com costelas de gente do amar amar porque para mim o amor e o mar estão é travessa esta gavina endiabrada mesmo e de rebendita fez o mar, agarrou lápis, abraçou linhas, costuras, bainhas. dos farrapos fez trapos e tornou-se elástica isto, na fundo, tem a ver com... A minha mãe, quando soube que eu ia ser designer de moda, quando eu queria seguir, ela disse não, vais morrer à fome, não pode ser, tens de ser professora de o artes artista. plásticas. E entrei Olá. para Belas Artes para, para pintura. Uh, e disse que não, queria queria ser estilista e não descansei enquanto a minha mãe não me matriculou no IAD, que era mesmo ao lado. Uhum. E isto é, é tem a ver com essa rebeldia, nós insistimos nos nossos sonhos e queremos, eu queria mesmo fazer isto, isto era aquilo que eu sabia que queria fazer para o resto da vida e é isto que me faz também uh, ultrapassar estas dificuldades e estas, estas, estes, esta, estes mares, o uh, uh, terru... mar às vezes está mais mas mais mexido, mas nós conseguimos sempre ultrapassar porque gostamos muito daquilo que fazemos. E continuou para ir abaixo, mas hum, acho que foi apenas… queria que me vissem de outra forma, não como a Patrícia que, que só está na passarela e que vê, naquele mundo assim muito fugaz, e muito... são cinco minutos em cima da passarela uma coleção, mas queria que percebessem o que era para mim criar, o que é que representa criar e, e o que é que representa se vestir, de facto, para mim. Vestir é é, isso é marcar a nossa identidade, é nos expressarmos e mostrarmos também aos outros aquilo que somos. Eu acho que foi isso que eu quis. Usando as palavras da Patrícia, <risos> e antes de batermos palmas como deve ser, usando as palavras da Patrícia em off, a vida é como o Tetris. Queria <risos> estar aqui a falar muito mais, porque vocês têm muita história para contar. E estavas a falar que tinhas começado na, na pinteira, e o Hugo também começou na pinteira. Certo, tu, tu tens um background de pintura, uh, mas, ou estou errado? Não, está erra eu não eu estou errado, eu, eu pronto. Não Fogo! Ainda bem que, tu, ainda bem que foi, foi para o final do episódio. Mas para terminarmos eu tenho, aí... Eu, eu tenho um lado que sinto, mas eu tenho um lado prático. Eu tenho um lado, ao mesmo tempo, não é? Temos aqui uma, uma diferença... coisa Eu tenho um lado prático. Eu tenho... Uh, eu às vezes go, eu, eu sinto, eu sinto a emoção, Uh, e, mas também tenho aqui um lado. Eu, eu não sei se queria fazer isto. isto eu caí, tipo, tipo fui despejado. Fui. Olha, aconteceu, porque na realidade eu queria muito ser arquiteto e, ah, sim, okay. e sim, eu tenho uma irmã arquiteta, tenho um cunhado arquiteto, tenho uma sobrinha arquiteta já. E, e sinto-me aberto. E gosto desse lado. Porque eu tinha um desenho mais geométrico. Geométrico. E tinha mais um, um, um desenho geométrico. Até na escola, quando havia projetos, aquelas de nono ano, 10, havia projetos. Eu virava muito ao lado geométrico. Eu virava arquitetura, eu virava coisas assim. E eu nunca. E, o corpo humano, o meu desenho de moda é um plácido assim, assim, técnico. Porque o meu, o, eu tinha mais. E depois há que fui praticando para conseguir. Mas tem tudo este lado, mas depois tem aqui, não sei, tem ao mesmo tempo um lado de prática em mim. Tento. Tudo... Mas há porque assim ela estava a falar, a mãe. A mãe dela foi minha professora. Ah, <risos> uau, ok, está foi, tudo conectado. <risos> a madeira é tão pequena, mas tão grande. É, mas... <risos> a mãe dela foi minha professora, foi engraçado. Quando eu só sub. A Patrícia ah, já está quando o dia de ursen. Ah, <risos> foi minha professora, ela wow. disse, eu sei que foi tua professora, wow. ela a dizer. Malta, vamos terminar aqui. Vamos ainda ter uma pergunta mistério só para os nossos apoiantes do Patreon, para os nossos patronos mas vamos terminar o um episódio aqui no Youtube. Muito obrigado por terem sentado aqui comigo por terem Obrigada. conversado é um comigo. Prazer. Obrigado, obrigado por é um os vossos testemunhos e, pela, e, e, e por darem um pouco de voz aqui para o Relampada. Portanto, muito obrigado. É, Salva de palmas a todos é. vós E até à próxima bem. Relampada. É um bocado duas perguntas. Existe espaço de manobra para inovar na ilha?